Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva Hoje o nosso tutorial é a música Deus dos Deuses da Lauriette Tá pedido de aluno, hein? Então é isso aí, tá? Antes da gente ir pro tutorial Não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal E comentar aí de onde você tá assistindo esse vídeo Qual é o seu nome, ministério e tudo mais, beleza? Bom, vamos lá então Introdução Dó menor Mi bemol, Tá? Dó menor, mi bemol, Só isso que introdução então, sobre o Dó menor, o menor problema da música é a introdução, vamos lá. Então, ó, sobre o Dó menor, você vai fazer aqui, ó, Dó, Ré, Mi bemol. Aí, de novo. Ó. Sobre o Mi bemol, você vai fazer aqui, ó, Mi bemol, Fá, Sol. Aí, depois, Si bemol, Fá, Mi bemol. Aí, volta, tá? Tá? Aqui de novo aí, agora no Mi bemol e segura, beleza? Só isso, tá? E agora vamos lá, que vai ter acorde aí até amanhã. É... Então vai ser Mi bemol. Existe um Deus no céu, não sei cantar, não, eu tava pegando hoje aqui. Então, existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever então a mi bemol tá que a letra no papel não pode descrever si bemol com baixo em ré pode fazer aqui tá você pode fazer assim ó. pode fazer ó existe um deus no céu que a letra no papel não pode descrever tá vendo a forma como você achar melhor tá não dá para imaginar Vamos pegar aqui que tem acorde pra caramba. Vamos lá. Mi bemol. Existe um Deus no céu. Que a letra no papel não pode des descrever. Olha eu já errando o acorde. Aí vai vir aqui no contra um sol menor. Vai cair no fá menor. Não dá pra imaginar. Depois mi bemol com baixinho sol. Aí lá bemol. Não dá pra comparar o seu grande poder. Aí vai ser Mi bemol com quarto e Mi bemol. Duas vezes, tá? Daqui a pouco eu vou vir tocando os acordes. Mi bemol de novo, ele faz o que ele quer. Eu tenho que ler a letra que é muito grande. O soberano e forte até o infinito, tá? Mi bemol com, com baixo em Ré. Aquele Sol menor no contra. Ganha luta sem lutar. Mi bemol com baixinho sol, vence a luta e faz cansar, tá vendo? Ó? Que é um, um, um si bemol sus, né? Então ó, cadê? Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Aí faz um, cai no inimigo aqui em Mi bemol, né? Depois faz o Mi bemol com o quarto. Ó tá vendo aí entra no Jeová tá Jeová beleza eu vou só falar na letra e tocando os acordes ó é... não vou cantar a letra que eu não sou bobo né porque eu tô me bloquear Beleza Tararararará, beleza, aí ah, faz um mi bemol com quarta, entra no Jeová, Jeová. Deus de vida de vitória Dó menor Jeová. Agora aqui ó vai ter uma nota de passagem aqui um, um, um baixo aqui que faz né Só que não é Dó menor não tá é Mi bemol com baixo em Si bemol então faz ó Jeová, dararara, pararara, Jeová, pararara, pararara, Tá bom Pode ser aqui, pode ser aqui, tá? Pode ser aqui, tá? Aí vai depois vai pular bemol, Jeová. Fá menor vai mudar a sua história. Si bemol com quarta, hoje aqui e si bemol, tá? Então, vamos lá. Essa parte do Jeová, ó. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória, tá bom? Jeová, vai mudar tua história, hoje aqui, beleza? Terminamos um pedacinho da música já, hein? Agora a gente vai pra aquela parte do quando Deus quer fazer, tá? Vamos lá. Então a gente terminou aqui, né? Si bemol com quarto, si bemol, aí vem mi bemol quando Deus quer fazer. Pode parar Si bemol com baixinho em Ré Quando manda a mensagem faz profeta entregar Beleza? Sol menor Faz a nuvem descer Faz a água subir Tem um contra aqui, tá? Faz a nuvem descer Tá bom? Então, ó é, Cadê? Me perdi? Vamos lá Si bemol Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir tá? ó, Mi bemol com baixinho em sol Lá bemol Ele sopra E se ele sopra, faz o inferno explodir tá? Então, ó, me perdi essa parte né? Lá bemol E si bemol com quarta e si bemol Volta para o mi bemol Ele sempre resolve sem ter reunião Si bemol com baixo em ré Pega um homem sem Deus e derrama um som. Fá menor. Ah, o seu braço é capaz de parar um trovão. Beleza? Mi bemol com, com baixinho sol. Esse é o deus dos deuses. Tá? Então, ó. Si bemol com quarta. Si bemol. Meu irmão. Aí vai ter uma passagem aqui, tá? Que vai ser. Deixa eu ver onde que eu parei. Essa, é Deus, os Deus isso, meu irmão. Ah, ah, ah, ah. Beleza? Si bemol com baixo em Ré. Lá bemol com baixo em Dó. Si bemol com baixo. Mi bemol com baixo em Si bemol. Fá com Lá. E Si com quarto. Tá? Então vai ficar aqui, ó. é, esse é Deus, os deuses, meu irmão. E aí volta naquela parte, né? Ele faz o que ele quer, o soberano e forte até o infinito. É, ganha a luta sem lutar, já me perdi totalmente, cara. Aí volta pro Jeová, né? Jeová, beleza? Vamos dar continuidade aqui que depois é só recepção é recepção é braba, hein só repetição tá pera aí aí vai vir aqui ó Jeová mesma coisa né Deus de vida de vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová aí vai vir de novo né quando Deus é, quer fazer ninguém pode parar Cadê a letra? Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer. Faz a água subir. Se ele sobra, faz inferno explodir. Ah, ele sempre resolve sem ter reunião. Calma, que tem uma parte que muda aqui. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Agora vai ficar interessante, tá? Par... aí vai fazer esse é oh o Deus dos Deuses vai ter um break tá vai fazer tá vou passar para vocês aqui que entrou um acorde a mais aqui é, além do que tinha na outra parte ok então ó, vai fazer ó, mi bemol ré é, Si bemol com ré Aí no contra Vai ser um sol menor Vai tá cair no fá menor Mi bemol com baixo sol Lá bemol Si bemol com quarta si. De novo tá? Mi bemol é... Si bemol com baixo em ré beleza? Sol menor Fá menor Beleza, agora vamos falar a letra, né? Então, ó Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando uma mensagem Faz o profeta entregar para Meu irmão, Mi bemol Si bemol com baixinho em Ré Aí vai ser Fá menor Esse é o Deus dos deuses Mi bemol com Sol Lá bemol Esse é o Deus dos deuses Aí o finalzinho vai ser Ré bemol Lá, Lá bemol com Dó Meu irmão Mi bemol Beleza? aqui, tá, gente, ó suei aqui, viu bom, não é muito fácil de tocar, mas se você treinar os acordes aí devagar, na moralzinha você vai conseguir tocar sem sombra de dúvida, lembrando que essa cifra tá na descrição do vídeo, tá junto com os meus links aí tudo mais, tá bom, então tá a cifra aí pra baixar, ok e eu vou aguardar vocês aqui no nosso próximo vídeo, vocês viram que eu tô fazendo uns vídeos aí né? um atrás do outro aí, tô tentando aí dar uma melhorado em alguns tutoriais antigos que eu fiz entendeu fazendo alguns novos tal para dar uma arrumada aí no canal aí tá bom um abraço para vocês fiquem com Deus até o nosso próximo vídeo hein tchau